Nessa semana, saiu o último trailer do filme que estreia amanhã. Mas você conhece sua obra original? Se lembra dos detalhes da animação? Então acompanhe esse vídeo e fique por dentro de tudo o que você precisa saber sobre Snake Eyes G.I. Joe Origins. O que conhecemos até agora sobre os filmes de cinema, é que o protagonista já foi apresentado nos dois longas anteriores. Em 2009, na origem de Cobra, e em 2013, em Retaliação, e para os saudosistas de plantão, ele é conhecido originalmente como um personagem do desenho de 1985, intitulado no Brasil como Comandos em Ação. Nome original, G.I. Joe, a Real American Hero. Parece que sua equipe falhou na primeira tentativa. Vocês estavam dizendo... Mas sua história começa muito antes, em 1963, com a série de televisão americana... O Tenente de Gene Roddenberry, mesmo criador de Jornada nas Estrelas. e a série inspirou a empresa de brinquedos Hasbro a produzir um action figure articulado de 30 cm chamado G.I. Joe Action Soldier, do Brasil ele chegou representado pela estrela com o nome Falcon. Mais adiante, junto com a Marvel, lançaram uma nova versão com apenas 10 cm, assim como uma série em quadrinhos que eram divulgados em comerciais na televisão em forma de animação. It's here, the GI Joe collection, each sold separately. GI Joe from Hasbro, o que eventualmente se popularizou tanto que criaram uma minissérie que logo se tornaria a série de sucesso que chegou nas telas brasileiras em 1986 nas manhãs de domingo e logo depois pelo programa Show da Xuxa. Yo trama de Comandos em Ação mostra um grupo internacional de guerrilheiros comandada por Duke. Bem vindo alguma coisa abaixo do nosso nível de radar que combate uma célula terrorista, a Organização Cobra, liderada pelo Comandante Cobra. Estamos desapontados. Você esperava vários dias aqui, Destro. E dentre os mocinhos se encontra Snake Eyes, que é um personagem misterioso, sem o nome e rosto revelados. Especialista em múltiplas artes marciais, utiliza como suas armas principais uma espada ninja Tô e um par de facas de trincheira. Nunca vemos seu rosto ou escutamos sua voz, mas é um dos melhores soldados do grupo. No entanto, na revista G.I. Joe, da Marvel, número 26, lançada em maio de 1984, e lá, o Sargento Stalker começa a contar a Scarlett e Hawk sobre seu passado, quando serviram na Guerra do Vietnã como patrulha de reconhecimento junto com Storm Shadow, que era chamado pelo nome Tommy. Mas Snake Eyes já seguia com seu codinome, e ninguém sabia seu nome verdadeiro, e os dois eram amigos muito próximos. Logo em seguida, descobrimos que o pai de Tommy tem uma firma no Japão, e que no final da guerra, ele entraria para a empresa e disse que haveria uma vaga para Snake Eyes caso ele se interessasse. Mas ele mal prestava atenção nas palavras de Tommy, pois mantinha atenção total para a foto de sua irmã gêmea, que o acompanhava como uma espécie de amuleto da sorte durante a guerra. Quando sua carona chegou, Snake Eyes é alvejado de balas, e Tommy corre para socorrê-lo e consegue salvá-lo. Mas no retorno para casa, ninguém aparece para receber Snake Eyes, e depois ele acaba descobrindo que toda sua família havia morrido num acidente de carro. Ele parte então para o Japão, e é aceito na família de Tommy, e ambos são treinados pelo tio de Tommy, o líder Arashikage, conhecido como Hardmaster. Com o passar dos anos, ele passa a ser tratado como família pelo Hardmaster, que oferece a Snake Eyes a oportunidade de se tornar um legítimo herdeiro da família. E nesse mesmo dia, o Hardmaster é morto com a flecha de Tommy, que com o codinome Storm Shadow, foi descoberto como traidor na família, trabalhando para a organização Cobra. Na edição seguinte da Marvel, número 27, Scarlet relembra seu interesse em Snake Eyes, que de sua parte se estende mais do que apenas amizade, e então conta sobre um resgate de reféns no deserto do Saara. Quando o helicóptero apresentou problemas, Snake Eyes não pensou duas vezes e salvou Scarlet, se ferindo gravemente de forma a desfigurar seu rosto e afetar suas cordas vocais. Já de volta ao que aconteceu com Hardmaster, Snake Eyes começa a perseguir Storm Shadow pela cidade e, durante o confronto, ele consegue contar a verdade a Snake Eyes, que a flecha que matou o Hardmaster era dele, mas não foi ele quem atirou, e ele seguiria infiltrado na organização, até descobrir quem foi o verdadeiro assassino de seu tio. Esses detalhes de origem nos quadrinhos são muito bons, não é mesmo? Então se você também é fã de filmes e séries derivados das HQs, tem que conhecer o canal Revolta Nerd, que é especialista no assunto e recentemente fez uma análise completa da série Loki da Marvel, com referências em diversas edições das HQs oficiais. Acesse o link do canal na descrição desse vídeo. Depois das HQs e da clássica animação dos anos 80, Outras versões em série animada foram produzidas com o passar dos anos e em 2010 foi produzido G.I. Joe Renegades, e lá a morte do Hardmaster é adaptada de outra forma bem diferente. Ele é envenenado e o próprio Snake Eyes é que é acusado de assassiná-lo. Como agora no novo filme, também teremos Storm Shadow, Hardmaster, Scarlet e uma das vilãs principais, a Baronesa. Será que essas partes da história serão abordadas nesse novo longa? Agora que você conhece mais da história desse misterioso personagem, comente o que achou e compartilhe com quem é fã de G.I. Joe e pretende ver o filme. E aí, curtiu esse vídeo? Então comente aqui embaixo o que achou e ative as notificações para não perder nenhuma novidade.